Pois, mas estão em setores totalmente diferentes. Okay? Um está no setor da publicidade online, por isso lida muito com software, e o outro tem uns custos muito maiores, porque lida só não é? com hotéis de 5 estrelas e resorts absolutamente gigantes. E isso tem muitos custos. Então, precisamos de comparar maçãs com maçãs, laranjas com laranjas e também comparar temporalmente, ou seja, perceber qual é a evolução ao longo do tempo, porque se vocês têm uma empresa que de repente tem um ROIC de 10% ao longo de uma década e na década seguinte passa a ter um ROIC de 15%, 17%, 19%, 20% isso significa que a empresa está a melhorar as suas operações, alguma coisa ela fez que permite a rentabilidade ter sido aumentada e é isso que nós temos que ver também, comparar temporalmente, não só com os concorrentes mas também temporalmente. E eu sei que agora na vossa cabeça está aí uma pergunta que é, é pá, mas isto são muitas fórmulas, isto é muito, muito termo a saber, não é, e está tudo bem. Eu também estava assim no início e agora vou-vos dizer um segredo. Vocês não precisam de saber a matemática da coisa. Vocês não precisam de saber os pormenores que estão dentro de cada equação. Eu também não sei tudo, <risos> ok? Agora, vocês precisam é perceber para onde é que têm que olhar. O ROIC é superior a 20%? Ótimo, é uma empresa que está a ter bons retornos sobre o capital investido. O ROIC é de 2% 3%? Se calhar essa empresa já não interessa tanto porque realmente já não nos retorna tanto dinheiro. Agora, o que é que está dentro das fórmulas? Não se preocupem tanto com isso. Uma vez mais, volto a dizer, investir não é para matemáticos, <risos> até porque se fosse todos os matemáticos eram milionários e, e eu tive muitos professores que não o eram e por isso investir não é matemática pura e dura, é preciso, é nós sabermos o que olhar, o que procurar. Isso é que é importante e é isso, é a mensagem que eu quero que vocês levem para casa, é saber que realmente ROIC superior a 20%, ROAS, ok? Superior a 15% e ROAS superior a 10% são bons indicadores, ok? E outro segredo, basta procurar no tio Google. Se és procurar no tio Google, qual é o ROIC da Apple? O tio Google vai-vos dizer.